A jornada, ok. Rainha de Ouros, vamos complementar. oito de copas, quatro de espadas, ok, e já vou trazer também uma mensagem do oráculo. Carta dos Espinhos. Escorpião, a carta da jornada vem mostrando que tudo passa, tudo se transforma. Então, com base nisso, você não precisa se torturar. Você está em constante construção e pode ir meio a tudo o que tem te acontecido, tornar essa jornada mais leve, mais alegre. Porque você é uma pessoa realista e que gosta de cuidar, de ajudar, administrando bem as situações, mas tem uma vontade de sair de cena, de deixar alguma situação para trás por não aguentar mais. Talvez esteja te sobrecarregando, cuidar de tudo e se deixar de lado. E quatro de espadas, uma pausa se faz necessária para se fortalecer, se recarregar. Para você colocar a cabeça em ordem e ter esse momento só seu. Carta do Oráculo. Espinhos. Teça a coroa que você merece. Cuida de você. Para você conseguir cuidar de tudo que te cabe. Administrando tudo como dá ou como você pode, ou como você quer, no seu limite, não como alguém que está em desequilíbrio por não conseguir se enxergar. Aí sim, você conseguirá colocar a sua luz para jogo e iluminar as pessoas com seu amor, de uma forma mais leve para todos, tá bom? Gratidão.